E aí, tudo certo? Tudo bem, Zé. Tô bem E você? Estou bem Você está embebida nas minhas energias Tá meio aérea, né? Okay. É. culpa de quem, né? Culpa de quem? A culpa A culpa é de quem? Não de sei. quem bebe? As energias ou de quem provê as energias? Não sei, sei de nada, sei de nada. Vou citar um grande sábio. Você quer andar de bicicleta sem cair? Então para de beber, seu filho da puta. Grande sábio. Ou pode por rodinha também, rodinha não deixa cair não. Dependendo do quanto você bebe. Ai, já não sei, né? Não tem <risos> A bicicleta doce. fica de pé. Você cai. Não tenho dados, não tenho dados. <risos> Pô, hoje é um dia especial. Por quê? Porque eu quis. Você decretou? Se decretou eu hoje? Digo um que é um especial. dia especial, é um dia especial. O dia que os seres tiverem mais autonomia como eu, os dias serão mais especiais. <risos> Então vamos para o nível 2, nível mais avançado aí da questão da ambientação O ser humano tem algumas algumas alguns padrões de comportamento extremamente sutis Mas fazem parte meio que como a matéria-prima que produz a linha Que gera os veios né, da grande teia do destino e da história Uma delas é a honra é, moral condu, Boa conduta Aquelas coisas antigas também A coisinha do herói Coisa de ser uma boa Uma boa Um bom integrante familiar Fidelidade Todas essas coisas que fizeram parte aí Da evolução Contribuíram com a evolução o que contribuiu com a evolução não é muito lembrado, não É lembrado das coisas ruins Ou de personalidades, né Que tiveram grande influência na evolução A partir dos anos 1850 para cá E algumas personalidades antes dessa data Não muitas, né Menos do que eu acho que deveria Também tem as personalidades do gênero uh, feminino que, foram, que são simplesmente ignoradas, muitas delas E que teve, tiveram grande influência Me sinto bem em lembrar delas Então fica a minha reverência A todos os seres que fizeram parte da evolução E não, for, não são lembrados nos livros de história Fica a minha reverência a todos os seres bons e que já pisaram nessa terra E o meu vai tomar no cu A todo ser que fez merda Sabendo que estava fazendo merda né? Então, agora que eu já fiz a minha prece <risos> Vamos lá Dessas características boas Meio que se criou uma sombra Ao que era iluminado E ao que não era iluminado Dessas características, desses costumes, desses padrões. Essa sombra meio que se formou como um alicerce para inteligência, cognição, expertise, visão, hum, hábitos positivos, características positivas, empenho, hum, coisas boas, sabe? As coisas boas do ser humano. Não são Sim. tantas assim, né? mas tem coisa boa, <risos> tem muita coisa boa. Tem muita coisa boa, podia ter mais, mas tem muita coisa boa, aí, por que que eu tô falando disso? Tô falando disso porque todo ser humano tem lá as características como humano, são características inerentes a todo ser humano, e essas características também dividem essa espécie de sombra ou forma hum, Aí você põe esse ser humano aí, ser humano página em branco Sabe, ser humano 01 Nasceu ali na família do Juquinha e da Celinha, sabe? Ou foi adotado, não importa No nosso exemplo, é, nasceu no Juquinha e na Celinha o Juquinha e a Celinha tinham uma configuração de caráter, honra e tranças e, e tinha lá a configuração dele e formou um ambiente ali em comunhão com a Celinha e tiveram ali as características, dentro dessas características indiretamente os medos fizeram parte ali do cenário, medo do Juquinha, medo da Celinha é medo, se for no Brasil, né, medo da, da falta de equilíbrio, da falta de, de sustentabilidade, da falta de consistência governamental. Ainda mais se é um. um nós estamos falando é, dos anos 80, 90. Né? Nos anos 80 as coisas melhoraram bastante. Nos anos 2000 melhoraram muito. Deram uma pausa agora. Estão <risos> melhorando, mas mais devagar. E depois que pegaram fôlego agora, nos anos 2010 a 2020 2020 parou de vez, gostou da ideia de parar, né? <risos> parou de vez e aí vai estar tá pegando fôlego para continuar, né? Mas o que, por que, que eu estou dizendo isso? Tem lá o cenário indireto Constituído... Pelos medos, receios, projeções, visões e a interpessoalidade ali da família. Contexto familiar, escola, tios, primos, todo mundo que dá para chamar de família. E aquilo é uma, uma, uma sombra que permeia a configuração dos traços de personalidade, ambientação do ser e as crenças do ser. Até agora nós estudamos muito a criança do ser, nós estudamos muito as características, desenvolvimento, as idades, 0 né? a 3 anos, depois 0 a 7, depois 7 aos 13, 14, 14 aos 19 ou 21, e esses dados que já servem muito para que os pequenos gafanhotos tenham condições para lidar com o desenvolvimento e característica das crianças. Quem estuda aí o nosso conteúdo E também o suporte para todo mundo que assim deseja Buscando o atendimento com o médium ou com qualquer entidade aqui Que esteja afim ah, Parece que a gente não está afim, mas a gente ajuda bastante gente Ah, vou... <risos> Verdade, pareceu uma parece uma, má parece vontade, uma né? má vontade Mas não foi, é porque sabe como é, né É uma não sombra é um tema, que permeia não... a configuração não... da egrégora. É uma vontade? Isso foi maldoso Realmente você está diferente Estão mexendo com você E alguém entrou aí e não saiu mais Voltando, voltando aqui Estamos transformando você num diabinho. <risos> Desculpe, não estamos, não. Você é fofinha. Continua fofinho. Já conceito com o diabinho, não até... pode? Eu vou te dar um diabinho pro de pet, você quer? Oh, eu tinha um joguinho que eu andava com um diabinho no ombro de pet. Mas você quer um diabinho nas configurações que eu tô pensando? Eu não sei as computações está pensando, temos que olhar os detalhes desse contrato e ler principalmente as letras bem pequenas que vem. Pois assim, é, tá mais conversando comigo, né? Pois. é. Então, então o diabo. Você já viu um macaquinho, um macaquinho pequeno? E ele fica abrindo já. os potes Miquinho. de tudo? Fica olhando Miquinho. tudo. <risos> fica bagunçando tudo na tua casa? Mas ele bagunça depois, arruma ou ele só bagunça? O mico, não sei se arruma hum. não, nunca vi arrumando, você já viu? Mas eu, eu quero um mico mais evoluído aí. Então, mas se for diabinho, tá ferrado. Pega teu carro, sai com as meninas, é. deixa pois tudo é, sujo. Mal comportado, não. Não, mal comportado, mal caráter. Mal caráter mal comportado, então não é preconceito, né? São conceitos... <risos> são, conceitos são, são limites. Exatamente, são limites. exatamente. Então tô te protegendo e você tá aí... <risos> embirrecendo aí minha proteção. Não, não, só pedi detalhes, só... detalhes. Mas voltando aqui ao nosso conteúdo, essa sombra, né, ela, ela sustenta como um ponto de partida para as crenças que você assimilou que você está escolhendo através da sua agência modificá-las e mudá-las. Até aí tudo bem, já há bastante conteúdo por isso, sobre isso, já há conteúdo sobre identidade, instinto, ambientação, tem bastante coisa. Agora a gente eleva isso a um nível mais amplo. Porque se você tem um ponto de partida, você vai saber um local onde essas crianças se sustentam. E a projeção de um ambiente familiar acompanha o ser durante toda a sua vida, caso ele não tenha consciência sobre esse, esse espaço familiar que constitui o cenário do seu subconsciente. Então, isso não revoga ou retira nada do que foi ensinado até o presente momento, mas isso... Traz novos dados, traz um cenário onde o ser ali consegue ter um acesso mais, mais um, profundo aí, mais de administrador ao invés de um agente que lida com as crianças uma a uma. Você consegue mudar todo o ambiente que foi assimilado através... Dessas, dessas constituições indiretas do cenário familiar, através dos medos, receios, falta de maturidade e qualquer coisa que você tenha assimilado que não é útil para você, isso fica ali como uma, como uma sombra, como um campo para sustentando e possibilitando a manutenção de crenças não associativas, desejos e subdesejos que padronizam o ambiente, que deixam a entender que o ser está sem escolha, sem opção e que qualquer coisa que vai acontecer, vai acontecer de maneira ruim e não há outra, não há outra opção ou outra circunstância se não se fuder. Ou outros cenários também, né? Sabe aquela pessoa? Ah, eu não vou porque não vai dar certo Ah, eu não vou fazer isso porque não vai dar certo Ah, eu nunca vou ser próspero Ah, eu nunca terei um amor Isso é uma crença Ok Dá pra mudar? Dá pra mudar, sem problemas Quanto mais conexões ela ter, mais ela será lembrada E a mudança vem gradativamente Através de uma nova ambientação E etc, etc, etc e É o que a gente já vem ensinando Mas essa crença para se manter conectada e sustentada em outros níveis, essa filha da, da rapariga, ela é sustentada por um espaço ali, por um ambiente favorável. Esse ambiente favorável é constituído indiretamente através do desenvolvimento do ser e assimilação dessas condições indiretas de todos os ambientes que fazem parte da formação daquele indivíduo. Eu acho que eu expliquei bem. No meu julgamento eu expliquei bem. Você entendeu até aqui, ô Tugiana? Uhum. Não é, Tugiana? Tá... É Tugiana. Tranca-Rua falou pra mim uma coisa, eu não lembro, faz tempo já. É Tugiana? Caralho, eu não me lembro. Porra, faz. Eu tava num lugar onde um dia aqui. É, é, são, são, são quatro anos lá. Não é, Tugiana? Foi na aula Nesse, nesse RPG é a Tuliana Não, foi na aula, você que disse o apelido Mas ele quer... Que a, a gente ia mudar outro RPG. A gente não, ia não mudar. mudar, a gente combinou de mudar Não Caralho. tem como que mudar Quem disse que não tem como O dono do Avatar Não, ele gostou do apelido Eu me lembro, não me lembro Você se lembra? Por acaso você se lembra de qual período que vocês conversaram em, uma, em aula? É, eu invoco o, o quinto, a, o, a quinta cláusula da Constituição Federal Americana. Era alguma coisa com, Baze, contra, Baze. contra a auto-incriminação. Eu vou conversar com ele e eu volto. Eu Realmente eu não dele. me lembro. Eu, eu duvido esqueceu. que ele tenha esquecido. Ele tem um apego eu muito ferrenho com vocês. Não vai lembrar. Não, não. não. não mas se ele lembrar, não se lembrar, eu reverencio também o seu poder, né? Não vai lembrar? Ah, mas não as aulas são gravadas. Vai ter que ouvir de novo, mas não vai lembrar. Então, Na aula eu falei errado, não era certo. Não, mas mesmo errado, eu acho que era ilegal. <risos> ele falou com tanto entusiasmo que, mesmo errado, parece muito legal. Você está se distraindo. Não, eu sei onde eu estava. A pergunta foi para você. Você entendeu até antes de eu chamar você de Bebeize? Ih, não tá certo. Falou não errado. tá certo? Não lembrou. Não lembrou. Eu estava correta. Não iam lembrar. Você falou que para que essas crianças se mantenham, correta. elas são sustentáveis, sustentadas por um ambiente favorável. Exato. E esse ambiente favorável é constituído pela uma ambientação de fatores indiretos. Disponíveis pela sensibilidade e mediação do ser Enquanto ele cresce e se desenvolve Mas então, para que as crianças mais saudáveis se mantenham Elas também precisam ser sustentáveis, sustentadas por um ambiente favorável? Assim, aí o ambiente planetário está cada vez mais favorável a essas crianças Mas, é, Mas esse não é o foco Mas por favor, pergunte Não, não, pode dizer É, o foco é Gerar um ambiente melhor para que você tenha crenças melhores e para que as crenças não boas percam força e se dissolvam na eternidade. Esse é o objetivo aqui da aula, desse, dessa conversa. Depois a gente pode ir lá para onde você tava descambando. Você não, não, tem o poder pode descambante. Pode ser, pode ser. <risos> gostou, melhor, gostou mais dessa aqui? Gostou, né? Não, encaixou no que eu ia perguntar, porque eu ia perguntar como é possível gerar um ambiente melhor para o ser se ele depende do ambiente planetário e o ambiente planetário vai demorar pra caramba para melhorar. Como um todo, né? Em sua totalidade. O servidor local aqui, o nosso servidor já está operando, né? Como um todo, né? Não. Mas você tá pode se filiar né? aqui, né? Pagar uma então... mensalidade. Com as capacidades atuais do servidor, do, desse servidor local, já dá para gerar um ambiente melhor para que você tenha crenças melhores agora, instantaneamente. De fato. Só que para isso, você se lembra das características que fizeram o ser humano evoluir? Lembro. Que eu lembra. disse lá no início? Lembro. Honra, moral, boa conduta, ser um bom integrante familiar, fidelidade. Essas... E aí dá para... Dá pra escrever um livro aí dos, das características boas que fizeram, né? Trabalhar em equipe foi o caralho. Co Mas cognição, inteligência, empenho, dedicação, cuidado, carinho, coragem... Barulho. Tá bom, tá bom. Por favor. Pois, as características que compõem um ser de bom caráter. Exatamente. Então... Primeira coisa... Se você melhorar, você não vai estar tá traindo a tua mãe, nem o teu pai pouco Deus e você não precisa melhorar ou vencer nada para mostrar nada a ninguém você é o um ser independente pleno seguro sem vínculos ou dívidas por quê? porque essas características indiretas, ou esse espaço que sustenta crenças que o ser não deseja, mas não sabe por que elas permanecem, porque elas não são alteradas com uma escolha, elas permanecem como se houvesse algo involuntário, esses cenários, o ser, ele, ele, ele tenta, ele vai passar um ciclo do ser humano que a gente está revogando, como se ele tivesse que passar por todo o amadurecimento para transcender esse ambiente idiota, indireto, baseado em fatores dissociativos. Quando ele vence esse ambiente, ele retorna aos integrantes que manifestaram esse ambiente indiretamente, sem consciência mas o ambiente se formou aonde ele consegue incluir e transcender uma vez que ele venceu essas características não precisa mais vencer nada abandona a guerra <risos> deixa a guerra lá pega um uber <risos> você fala eu não quero provar nada a ninguém não preciso provar nada a meus familiares. A minha familiaridade é uma habilidade minha. E eu tenho total controle administrativo e consensual, pleno e de direito para escolher as minhas interações a partir de agora. Eu revogo qualquer sombra ou campo ou vibração que faça parte de qualquer ambiente que sustente crenças dissociativas, crenças imorais, medos, receios que não contribuam para o meu bem-estar, plenitude, sensações de prazer, e você pode colocar quantas coisas você quiser nessa sua sentença, porque ela segue ao infinito Explicar isso Faz muito bem para vocês Porque Isso ajuda vocês a saírem ah, De uma situação Onde muitos passam por isso Que é o ser estar à mercê Da tua mente Do instinto Das situações Onde ele não tem escolha e quando ele tenta escolher, ele faz uma força gigante para escolher, como se ele estivesse literalmente arrancando um membro, ou se cortando, ou se mutilando. Aí ele escolhe, energeticamente é bem parecido o que acontece. E aí ele escolhe, e aí ele consegue escolher, fica feliz, tem ali um pequeno alívio, mas aí dois minutos depois está lá a criança de novo martelando a cabeça do indivíduo. Então, fica aí o ensinamento. E que se foda o passado E que só tenham coisas boas Pra foder gostoso no presente Você viu que, que coisa bonita? Você vê que coisa mais ah, não. poética Não é poético, é poético, né? Não é babaiaca? Babaiaca que era seu apelido? Não vai lembrar Não? Vai lembrar. não. Você, não você, lembra. você, você está muito bruxa, quem é você? Eu me lembro de outro ser não, não, não. Não, não. Você está deve estar usando seus poderes contra nós Isso aí é errado Somos não, não. seres que viemos salvar o planeta e você está nos manipulando Eu gostei, Zé, que assim seja Gostou do conteúdo? O conteúdo veio bom Quando é bom sou eu, você já percebeu? <risos> <risos> você já notou essa nuance? Essa, essa, essa, esse detalhe importante? Quando você sente a minha energia, que você já está bem sensitiva Você já, oh, vai ser bom o conteúdo hoje <risos> O Zé é um ser sensato Então é isso aí, beijo na bunda de todo mundo aí Ao contrário do tranca, eu não estou nem aí, se a pessoa é limpa ou não, é só uma questão ilógica Nunca vou executar isso É só uma com um carinho, né? Entendi. Nunca queria, nunca queria, não, não, não, não, não, não, não. é, nunca queria executar isso, de uhum. é, não são feitos para ser beijados, eu já acho beijar na boca algo bem nojento, né, puta coisa nojenta, então beijar, imagina beijar a bunda, né, mas questão de opinião e questão de característica de raça, né. É que você nunca encarnou, né, Zé? Quando não, você o, encarnar, ratinho, é... o ratinho é muito mais limpinho do que o ser humano, ficar beijando na boca tem de todo não mundo. Pois pra é. ficar beijando na boca. Não tem como, ele fazer nem beicinho. Rato não faz beicinho. Então, mas é você vê aí a questão evolutiva, né? como São como como Não, não. São condições biológicas muito mais bem adaptadas do que o ser humano. O ratinho não precisa beijar na boca. Ele sente o cheiro. É uma coisa bem Sabe? Já fica. Já exatamente. Fica. Já fica só no cheiro. Olha o cheiro dessa rata. Exatamente, exatamente. <risos> faz um carinho, faz um uma, tem um contato do corpo. Nada dessa coisa de ficar trocando fluidos, labiais. É, é bem mais, mais evoluído. Mais. Você não acha bem mais, bem mais pra mais para frente? <risos> Se <risos> os seres humanos souberam assim quantas bactérias e quantas coisas tem na boca do coleguinha eles oh, não teriam coisa. esse desejo eu acho que que, mas eu acho que o que apaixona pelo outro seria é a comunidade de bactérias que decidem então, é uma assim, boa teoria, é uma boa teoria, realmente é, teoria, é, pelo menos a culpa que... não vai ser sua se você escolher o cara errado né? A bactéria as a culpa bactérias. é da bactéria, bem compatível, compatível com a sua personalidade se você não consegue escolher, se você não consegue esquecer alguém, conversa aí com as suas bactérias Que eu acho que é tudo culpa delas é, é, na verdade, tudo que existe é para as bactérias existirem tranquilamente É verdade, as bactérias Uf. e os fungos que colonizaram primeiro o planeta É, os fungos, os fungos é assim, né O fungo, ele é meio subordinado às bactérias, sabia, né ele veio primeiro, mas o fungo tem toda a rede micelial que sustenta as árvores, sustenta o solo, o fungo é bastante importante. O fungo é importante, mas ele é meio, meio submisso às bactérias, você sabia, né? Existe uma máfia. É bem... Estamos trabalhando para as bactérias deixarem os fungos em paz. É verdade, é, isso é, é bem verdade. Eu é sei, isso. eu sou um gênio. É bem verdade, bactérias e fungos não coexistem. É... Muito amigável Agora as pessoas ficaram com dúvida, terão que estudar O primeiro Bom, conflito planetário foi entre os fungos que já estavam aqui e as bactérias que chegaram E as depois. bactérias foram conquistaram os fungos E aí vieram os vírus, depois os vírus vieram mais tarde Os vírus são armas das bactérias para destruir tudo Você já viu um vírus como é? Não, eles têm vírus? Tem várias formas, né? Tem várias formas de vírus. Então, pega um, pega um vírus aí. Pega o vírus da. Tem um que parece um chipzinho. A maioria deles são meio assim, feito. O, o que é feito nas coxas, não parece. O que é feito nas coxas é esquisitinho, mas o que é bem feito, parece um, uma vacina. Um... É, um mas sistema para corona... injetar. O coronavírus é toda uma família de vírus que tem esse formato de bolinha com. com... Mas o, corona, o coronavírus, né, Essa, e suas, as suas variantes, é feito nas coxas, né? Se fosse uma coisa mais bem feita, né, que já teria feito bem melhor o seu papel de fuder com a humanidade, né? O que... é... aí ah, não sei, eu não sei. <risos> Porque se não o vírus, é se o vírus, ele é bom de verdade... Ele não tem círculo, ele se instala, o ser humano fica lá saudável, ele vive tranquilamente no seu hospedeiro. Porque tecnicamente ele se reproduz e morre. Isso me parece muito inteligente. Mas ainda bem que eu não tenho contato com os vírus pra não dar essas ideias para eles, né? Ah, mas para ter uma coexistência, né? Se fizer um planejamento familiar O problema é que os vírus atuais não fazem planejamento familiar Pois é, mas aí, por exemplo Tem as bactérias lá na sua boca No seu No seu estômago No seu intestino, tem. no reto Tem Ainda as bactérias tem. tem todas essas bem. bactérias Ali interagindo é. Em harmonia Aí vieram os fungos Os fungos Do sua frieira do seu bicho de pé o fungo que cria ali na dobrinha do seio quando você não toma banho os fungos que fazem parte do sistema das caspas né? todas as a pelezinha morta então isso é a guerra, entendeu? isso é um problema converse com essas bactérias deixe elas conviverem com os fungos tranquilamente e vocês terão um ambiente bem mais tranquilo, bem mais harmonioso, né? Ou oh, tem os fungos gostosos também que a gente come, os champignons, os cogumelos, fungi, muito bom. Bom, seu, seu senso voraz, né, de, de consumir os fungos, né, acabou de destruir o nosso tratado de paz. Poxa... Nossa, mas... mas aí, tá vendo? Aí vem a frieira e come um pedacinho de sua pelinha aí no pé, entendeu? Não sei, tá? Acho que tá um equilíbrio, tá? Mas um equilíbrio pra manter a desordem, né? Da guerra. na guerra, é, não sei, não sei, não sei. Então não pode comer fungo, não pode comer cogumelozinho? Não pode, mas relatar isso agora não foi muito inteligente da tua ah, parte. Foi burra, não Minha... as é é? minhas características. <risos> Tem que desenvolver mais o meu caráter. Não, você desenvolveu suas características é, para você ter um caráter mais sensato. É, é, porque o meu caráter é sem noção. Tá? Bastante, então, como... pelo jeito você acabou de destruir o tratado que ia é trazer praias para a humanidade. <risos> Ah, então vamos gravar de novo, Pera aí. Não, não, agora já foi, eles se retiraram. O não, comitê dos fungos se retirou, só estão as bactérias comemorando ali. Não, eles vão perdoar, eles vão perdoar. São assim. seres antigos, já perdoaram coisa pior. Enfim, brincadeiras à parte, isso é uma brincadeira, não se sinta mal, né? Daqui a pouco tá sofrendo, porque destruiu a paz da humanidade. É, nossa. Um comentário, isso foi pesado. É muita resposta. é muita responsa. Pois é, pois é. Uhum. Como é, que é. Vai dar o trabalho agora, vai demorar 500 anos. Por quê? Porque a, é mais... a Tuliana ofendeu os fungos. Ainda é... é bem que não foi o que? rei, né? Olha só. Não, mas agora você pode consertar. Então agora eu vou usar isso como matéria-prima pra te sacanear, né? <risos> ah, tem preço. Nada mais precioso. Tô brincando, que você fique em paz. Que esse conteúdo tenha ajudado as pessoas e que nosso final de brincadeiras tenha deixado o mesmo conteúdo mais leve. Porque ser gentil nunca é demais. Faz aí pra você, Tchuliana. Mas eu vou lembrar do seu apelido. Irei voltar. Não vai lembrar. Tchau. Não vai lembrar. Gratidão. <risos>